O Globo Repórter está num lugar muito especial aqui de São Paulo. O Museu do Ipiranga vai reabrir as portas depois de quase dez anos fechado. Foi um longo e cuidadoso trabalho de recuperação do prédio construído no fim do século XIX para ser um monumento em homenagem à independência do Brasil. O museu está mais moderno, seguro e dobrou de tamanho. A mudança acontece também na forma como o acervo será apresentado, com informações que vão ajudar os visitantes a refletir sobre a história. Os nossos guias nesse passeio pelo novo Museu do Ipiranga serão os trabalhadores que participaram da recuperação desse patrimônio histórico que é de todos nós. o Souza, o Santos, sobrenomes tão comuns no Brasil quanto em Portugal, nos falam de famílias que contribuíram para a construção da nossa nacionalidade. E que aqui trabalharam no prédio que guarda parte da nossa memória. Eles foram os primeiros convidados a visitar o novo Museu do Ipiranga. Depois de quase três anos, o esforço desses trabalhadores trouxe de volta a beleza que o tempo tinha escondido. Aqui conhecemos histórias de vida que se confundem com a de tantos outros brasileiros. Histórias feitas de trabalho e sonhos. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Nós vamos montando, montando, montando. E no final você vê que conseguiu montar o quebra-cabeça. É mesmo de se admirar. não sabe nem dizer quantas peças formam o quebra-cabeça que consumiu quase três anos de trabalho. Uma infinidade de pedacinhos de todo tipo de ornamento. Nós trabalhamos aqui na fachada, fizemos a restauração de quase todas as peças. Aquela flor lá, ó, do meio da fachada ali, nós restauramos bastante coisa dela, aqueles capitel lá, as asas dos dragão estavam tudo quebradas, lança essas coisas e peça quebrada, não encaixa. O Douglas refaz uma por uma à mão. tá faltando a peça tal tá, lá. Aí dá pro Douglas fazer? Ah, dá. Então pede para ele fabricar a peça lá e vamos lá, fabrica e instala. Entendi. Pronto. Muito legal, muito legal. E assim vai. Tudo tão delicado, que é bom fazer a mais. Esse é o molde. Isso, esse é o molde. Uhum. Aí fizemos os balaustra. Ah, essa é a peça pronta. Mais né? detalhada. Tem peça menor também, ó. tem essas daqui assim, ó. Aí aqui como nós fizemos bastante, aí deixamos de reserva, né, porque quebra bem. Os olhos entregam que o Douglas montou esse quebra-cabeça em família, ao lado do irmão e do pai. Então pra nós é bom, né, porque um sempre ajuda o outro numa conversa, vamos pensar pra frente, vamos pensar em progresso. O dia a dia tá difícil, mas amanhã vai estar tá mais fácil. E a luta, né? Seu Luiz não fala à toa. Depois de deixar o interior de Pernambuco em 1988, lutou muito para sobreviver na capital paulista. Morou na rua, conheceu a cidade a pé atrás de trabalho, até conseguir o primeiro emprego. Chegou aqui na né, Ingabaú, estava em reforma o Teatro Municipal. Nessa daí que eu entreguei o currículo, aí foi mandado me chamar. Já faz dez anos, mas só hoje o Seu Luiz teve a chance de voltar ao teatro, que ajudou a recuperar. Eu pintei essa partezinha, que era na folhagem de ouro, e essa parte aqui, ó. É muito delicado. É, muito... A obra do Municipal deu vida nova ao teatro e ao Seu Luiz. Que foi um ponto de virada na vida do senhor? Foi. Foi porque daqui que eu fui conquistando meu dia a dia, minhas coisas... Foi daqui. Onde foi mais difícil, aqui ou lá no museu? mais difícil para mim foi aqui. Aqui? É, por ter sido a primeira vez e eu não tinha muito assim o dom como que eu ia começar. É. Aí daí eu fui me achando. Hoje no museu já dá para trás de letras já, né? Na restauração do Ipiranga, seu Luiz é pintor, como outro filho, Denis. A primeira vez que a família colocou os pés aqui foi para trabalhar. O um museu que eles não conheceram agora mora no passado. Sobre a cultura daqui desse museu, só mesmo por livro. Tinha vontade de ter vindo antes, né? porque quem viu ele sem essa ampliação aqui, vai ser algo assim mais fora do normal, né? mais atualizado. O que mais gosto é onde guarda a história né? nossa né? e do Brasil. É como se um afaiato né? fosse fazer uma roupa para uma noiva. A noiva fosse casar e ter que caprichar na roupa para ela estar tá bem bonita, é como uma obra, né? Que quando nós chegou tava toda mal vestida e hoje está com esse vestido bonito, né? Se a noiva for casar mal preparada também vai, né? Com a sociedade não vai estar tá muito bonita, né? É verdade quando é verdade. chegarem os convidados, você viu? É. Ah, a noiva não está bem vestida, e aí você já vê de longe a boniteza. né? olha de fora, não diz, mas a reforma também fez o museu dobrar de tamanho. Foi um desafio gigante planejar a ampliação de um prédio, construído há mais de 130 anos e tombado pelo patrimônio histórico. Espaço para isso nem existia, teve que ser criado. O subsolo é um salto no tempo. A estrutura moderna vai abrigar bilheteria, café, auditório, lojas e salas de exposição. Seu José está há 30 anos na construção civil. Achava que já tinha visto de tudo, até que foi contratado para trabalhar na escavação. Aí o G disse, Ó, tudo isso aqui vai ser tirado. Eu digo sério, eu disse que é, geralmente a ampliação é de lado para cima, mas para baixo essa foi a primeira, né? Das profundezas do museu saíram 35 mil metros cúbicos de terra, mais ou menos 2 mil caminhões, uma operação extremamente cuidadosa para não abalar a estrutura original. Esse túnel de 11 metros foi escavado à mão com a ajuda de pás e picaretas. E o que que tem aqui em cima da gente? Bom, aqui nós temos as, as duas colunas, né? tá o museu, é? nós estamos aqui praticamente na entrada dele no salão, estamos debaixo das estruturas do museu praticamente. Os pedreiros avançaram metro a metro na medida em que havia certeza de que a terra não estava cedendo. Pouquinho a pouquinho, pouquinho, a pouquinho. cada dia. Até o elevador. Todo mundo ficava ansioso para chegar ao ponto final ali. <risos> para chegar no fim do túnel. Era no fim feliz. do túnel. <risos> é também o fim de um problema das construções antigas: a falta de acessibilidade. O elevador nos traz até o salão principal do museu. Aqui caminhamos sobre um chão de ladrilhos que vieram da Europa. Boa parte teve que ser restaurada. Trabalho que uma baiana arretada sente o maior orgulho de ter ajudado a fazer. Ainda é madrugada quando a jornada da Neide começa. Quatro horas por nessa toada. Quando a cidade acorda, ela descansa um pouco, já se preparando para o que está por vir. Duas conduções e uma caminhada depois... Bom dia, bom, dia, bom dia. No capacete, a Neide carrega o tamanho do desafio. Afinal, ser responsável pelo restauro de um patrimônio cultural requer muita habilidade, conhecimento e delicadeza. Pode vir mais aqui, A Neide ficou encarregada da recuperação do mármore da escadaria monumental e dos ladrilhos hidráulicos. Uns 1.300 ladrilhos foram restaurados e outros 700 substituídos. Isso tudo depois de uma análise minuciosa da Neide e do aval dos órgãos do patrimônio histórico. São pequenos pontos de perda que tem, né? Que a gente tem que estar tá recuperando. Esse quebradinho aqui, né? Isso. Chamado de lacuna, a gente vem e faz o preenchimento com a massa na própria cor. No processo de restauro, uma das maiores dificuldades é encontrar o tom certo na hora do teste de cores. Missão para uma quase alquimista. Eu não pego, assim, só uma cor e faço só aquela cor. Eu tenho que fazer vários testes até chegar na cor exata do que eu preciso. E quando não dá para restaurar, a Neide também dá seu jeito. Lá na frente tem um que foi feito por mim mesmo. Peguei uma, uma pedra e fiz o, de, o próprio desenho. É, é impressionante. É. Na verdade, nem eu, quando fiz, coloquei, eu não imaginei que iria ficar tão bom. Já são duas décadas chamando São Paulo de casa. A Neide trabalhou de empregada doméstica, balconista de loja e nos últimos 15 anos tem vivido o universo do restauro. O começo foi na raça, como autodidata mesmo. Com o tempo, ela foi fazendo cursos técnicos para aperfeiçoar sua arte. Aqui na obra, lidera uma equipe de oito homens. É a única mulher com cargo de chefia no canteiro de obras. A gente passa por situações que a gente não gostaria de passar, por ser mulher. Eu não sei se de acordo com eles acharem que só quem manda é homem. Nada que a gente não consiga pôr ele no caminho deles mesmos. Dá um pulinho aqui, por favor. A convivência diária fez a Neide se apaixonar por tudo que esteja ligado à arte e à cultura. Hoje em dia, se você assim, tem um museu ali, corre lá. Eu não precisa nem chamar porque já lá ver. E se esse museu estiver do outro lado do Atlântico, na terra onde nasceu o homem que declarou a nossa independência, aí sim, a fantasia da filha de Jequié, na Bahia, ganhará contornos ainda mais especiais. Trabalhar em Portugal é um desejo que ela não esconde de ninguém. Quem sabe um dia, né, Neide? Ah, tem muitas obras de arte muito boa, tem muito museu, muita coisa de boa da gente trabalhar lá. Muito restauro maravilhoso, queria. Não foi só o prédio que ganhou roupa nova para a festa. Também foi preciso tirar a poeira do tempo que encobria as obras do acervo. Restauradores como a Sinara se debruçaram durante dois meses sobre a maquete que é um documento histórico. Uma representação de São Paulo em 1841. Vocês ficam pendurados mesmo, Sim, né? Sim, deitados na, na... e pendurados para poder alcançar. Isso é um pouco mais difícil também, exigir um esforço físico né? Pois bastante é. grande. Um esforço proporcional ao tamanho e à importância da obra. Uma das estrelas do Museu do Ipiranga. E quem vê a Sinara trabalhando, pensa que ela fez isso a vida toda. Mas não. Eu me formei em odontologia, eu me aposentei realizada. Era uma coisa que realmente eu amava mesmo, mas eu, eu queria fazer mais outra coisa que eu amo. Em 2015, ela saiu do interior e veio para São Paulo estudar restauro. Trouxe na bagagem habilidades que ainda usa. Como eu fazia restauração no dente, eu faço uma restauração na obra de arte. Por incrível que pareça, tem muito a ver. O foco, a concentração, a atenção aos detalhes e as técnicas, né? O tempo muda tudo. A vida da gente, a vida nas cidades, o desenho de São Paulo. O pátio do colégio e mais algum outro lugar que continuou com as mesmas características e no mesmo lugar, né? O restante, tudo mudado. Mas a Sinara veio para cá justamente em busca de mudança. Fez o caminho contrário da maioria. Não quis saber de sossego na aposentadoria. Eu estudei e trabalhei no mesmo lugar. Então, tudo isso foram 40 anos da minha vida. 40 anos. Eu acho que a chave é se preparar, ter planos, né? Ter planos é ótimo na vida. Ter planos te dá direções, te move, faz você se mover para frente e para cima, né? E olhando para frente e para cima no centro histórico de São Paulo, a restauradora enxerga trabalho. Coração de restauradora gostaria que. Tudo que está aqui à nossa volta fosse restaurado. <risos> Olha aqui esse prédio à direita, à esquerda, atrás de mim. Poxa vida, o um monumento aqui atrás de mim. Eu gostaria que tudo isso fosse restaurado, que o centro de São Paulo fosse revitalizado, como merece. É que os olhos treinados de uma restauradora veem beleza em todos os pequenos detalhes. Qual foi a tua primeira impressão quando você viu? Foi uma impressão de... Nossa, que surpresa, que linda, que, que obra de arte maravilhosa. Cada hora que eu, que eu olhava para restaurar, eu falava, gente, olha essa casa, tem um detalhe na porta, tão bonito, tão bem feito, que me emociona, é assim, um... O artista que executou essa obra, né? o fato de eu poder trabalhar no restauro para perpetuar a obra desse artista e deixar esse legado para que gerações futuras possam usufruir, isso é tudo para mim. Vai ser impossível vir ao museu e não levar a maquete na memória. Inesquecível, como é também o quadro de Pedro Américo. Com 31 metros quadrados, a mãe de todas as telas se impõe no Salão Nobre. Independência ou morte, eternizada pelo pintor paraibano Pedro Américo, faz parte do imaginário popular como um dos símbolos da nossa independência de Portugal. Pintada em Florença, na Itália, 66 anos após o grito às margens do Ipiranga, é aquele tipo de arte que merece um olhar demorado e crítico. Ela também representa não é, grupos de maneira uh, desiguais, né? a população uh, civil, ela praticamente assiste a declaração da independência e isso... A uh... margem. Está à margem, à margem, exatamente. E isso, enfim, já é, no fundo, né, uma ideia de como esse artista e as elites do império que patrocinavam essa pintura entendiam a formação da história do Brasil. A busca por reflexão histórica é um dos objetivos da equipe que há anos vem planejando a nova fase do museu, administrado pela Universidade de São Paulo. E como parte de uma universidade, ele vai assumir a missão de jogar luz sobre o próprio acervo o nosso perfil ainda é um perfil de acervo marcado pela prioridade das elites que durante mais de 100 anos presidiu né, o nosso acervo mas nós estamos né, fazendo o possível para que isso se reequilibre haverá espaços de multimídia para que sejam apresentadas Outras narrativas, além daquelas que nós estamos veiculando nas nossas salas. Né? Um bom museu de história é o que coloca, afinal de contas, o passado em discussão por muita gente. É entendendo o passado que podemos construir um futuro de mais igualdade. Futuro. Palavra que, para os brasileiros, é sinônimo de esperança. Eu tô com saudade do nosso A melodia suaviza os ruídos da obra. Escuta aí. A voz que se destaca em meio ao barulho é do Aldemar. Alô, galera, escuta aí. Ele veio de Ipixuna, do Pará. Eu nunca pintei nada lá no norte, entendeu? De repente cheguei em São Paulo e tive aquela interesse pela, pela profissão, né? Aí tudo caiu certo, encaixou e é uma profissão muito boa, eu gosto muito, entendeu? que também encaixou legal foi o apelido. Você conhece algum Aldemar aqui na obra? Aldemar não. Não? E Ferinha? <risos> Como é que você chama ele? Ferinha. Ferinha. É isso. Esse Ferinha, então, quer dizer que você é caprichoso, que você é bom na pintura. É, eu sempre procuro fazer em menos tempo, com qualidade também, né? que é o essencial. Né? Ferinha foi um dos 13 profissionais encarregados da pintura do museu que precisou de 3.500 litros de tinta. Tudo isso para ficar esse espetáculo aí que a gente está vendo. E entre tantas pinceladas, tem aquelas que foram mais desafiadoras e especiais. Foi a Clara Boia que eu pintei lá em cima lá. Foi um trabalho sensacional. Um trabalho que as pessoas que deixou nós fazendo lá muitas vezes não acreditou que a gente ia fazer. Motivo de orgulho do Ferinha, a boia a 17 metros do chão, ilumina o saguão do museu. Pintar é o que garante a sobrevivência da família. Mas a música está longe de ser apenas uma distração. As canções embalam os sonhos desse simpático pintor. Juro que eu já fiz de tudo para me convencer. Na pandemia eu fiz três músicas. Arrumei os um jeitos de gravar. Meu irmão falou pra mim assim, mas rapaz, você tem a laje pra fazer. Aí eu tinha o dinheiro guardado, entendeu? Falei, infelizmente, eu não vou fazer não. Se eu, se eu, não, se eu não gravar agora é a última oportunidade que eu vou ter. Deixei a laje pra lá e falei assim, ah. <risos> Hoje o Ferinha já dobrou o número de músicas gravadas. Seis. O pintor, compositor e cantor torce todos os dias para que alguma delas vire o sucesso do momento. Eu vou te pedir pra cantar. Tá bom, Pode cantar. ser? Pode ser. Manda aí, faz uma capela aí pra mim. Alô amor, vai estar tá reclamando, que toda hora você fica me ligando. Alô amor, vai estar tá reclamando, que toda hora você fica me ligando. Pega o telefone, cuide e vai pra casa, não liga que ele fala, não liga que ele fala. Uhul. Parabéns, garotão. Muito bom, muito bom, afinadíssimo. Tá bom, Só não ouvir porque eu não sei se mas... A seguir, o orgulho de viver no bairro onde Dom Pedro I declarou independência do Brasil e o renascimento do Jardim Francês, o charmoso cartão de visitas do museu. A gente volta já. Em qualquer história de superação, depois de uma longa jornada no escuro, eis que surge a luz. Um horizonte novo e ampliado na vida deste ajudante de obras. Para mim, São Paulo era a minha terra prometida. Uma terra prometida, que assim como no texto bíblico, só foi alcançada depois de obstáculos que pareciam intransponíveis. Seradier veio de um lugar onde a vida pode ser ainda mais dura: o Haiti. Eu saí na República Dominicana, entrei por po Equador, eu fiquei três dias, do dia de ônibus até a fronteira de Peru. De Peru, pegar um ônibus, ficar cinco dias para chegar na fronteira. Até São Paulo, mais cinco dias de ônibus. Na chegada, as provações do recomeço em uma cidade gigante e desconhecida. Eu fiquei 28 dias dormindo no chão e não, nem tomando banho. Em essa época, 2014, tinha muito frio, muito, muito, muito. A trajetória do Seradier tem tudo a ver com a de grande parte dos imigrantes que vieram para o Brasil nesses 200 anos. Luta, trabalho e muito suor, banhando os mais diferentes sonhos. Um deles, o de construir um lar para deixar o coração quentinho ao lado de toda a família. Vai ter é, três dormitórios, uma banderia, uma sala, uma cozinha e dois banheiros. Mas quem está acostumado com obra sabe bem que imprevistos acontecem o tempo todo. E foi num desses que o orçamento acabou estourando. A obra está parada porque tem que ter 60 mil reais e por enquanto não tem nem aonde ir, nem aonde procura Só esperando que o um milagre caia. de é um homem de fé. Ele professa sua crença em dias melhores pela frente na pequena igreja, frequentada basicamente por conterrâneos que desembarcaram no Brasil com o mesmo propósito. Abençoa a e tua igreja, Pai, em nome de Jesus. A mulher e quatro dos cinco filhos o Seradier já conseguiu trazer para São Paulo. Falta uma filha e a mãe que estão esperando ele arrumar o dinheiro para comprar as passagens aéreas. Vou trazer aqui porque minha mãe falou para mim é que conhecer museu antes de morrer. Na obra do museu o Seradion faz tudo. É, é... E na lá é, vadne, é. Nos breves momentos de pausa quando bate aquela saudade, não, não a tecnologia a de ajuda de a vencer a de distância. Também na tela, lá. não O não, problema não, não. Não. Esse carismático haitiano, que em cinco minutos de conversa já parece um amigo de longa data, é um trabalhador que busca dia a dia seus objetivos, mas que se dá o direito de sonhar. Um dos mais genuínos desejos é ver o filho de 16 anos virar um jogador de futebol profissional. O Kendi disputa a taça das favelas, esperando ser descoberto por algum clube era algo mais brasileiro do que isso? O mapa exposto no fundo da obra dá nomes ao Brasil que se encontra na reforma do Museu do Ipiranga. Daqueles que construíram o prédio mais de 130 anos atrás, pouco se sabe. Restaram apenas algumas fotografias. São Paulo era uma cidade que tinha uma população indígena muito presente, né? a população negra muito presente né? e depois os italianos, japoneses, então eu acho que isso é um pouco a marca né, e muito provavelmente os trabalhadores desse edifício também representavam esses segmentos, né? essas misturas todas. Né? Nesse terreno cheio de sotaques que é o canteiro de obras do Ipiranga, o do Wanderson é quase raridade. É 20 ali, né? Fiquei a quantidade do projeto, mas enrola. Então, Wanderson, de onde você é? Onde você nasceu? Eu nasci... Do outro lado da rua. Do outro lado da rua? Aquele prédio ali? Positivo. No um Hospital Ipiranga. Eu falo pros meninos que trabalham com a gente lá, eu nasci aí na frente. Aí, tem gente que não acredita, né, mas nasci aqui, na porta, praticamente. E por pouco, não nasceu fora do hospital. Ela me conta que chegou a hora de nascer, não tinha ninguém para trazer. Ela entrou no ônibus e veio já passando, da, passando do tempo. Já foi chegando e, e nascendo. A família do Wanderson se mudou do Ipiranga. E ele nunca mais tinha voltado ao bairro. Até que foi contratado para comandar a equipe encarregada da jardinagem do museu. Já tinha visto bastante planta, mas não do jeito que é aqui. Que é o jardim francês, né? Tem esse nome porque foi inspirado nos famosos jardins do Palácio de Versalhes, na França. É uma obra de arte a céu aberto. Plantas esculpidas milimetricamente formam um mosaico de boas-vindas ao museu. Acho que a parte que chama mais atenção é as bolas, né? A poda aí redonda. E essas partes desses buchinhos que são diferentes, a gente não vem em todos lugares. O jardim também precisou de restauro e recuperação. Foi construído para comemorar o centenário da independência. E há tempos pedia cuidados. Fazer jardim não é só ir lá cortar a grana e ir embora. É, tem, um, tem praga, tem, tem adubo, tem cuidado. Tem vida. E a vida é aquilo. Ninguém controla. Às vezes alguém passa, passa a mão, já subiu um galhinho. Você tem que ir lá e tirar, não tem jeito. Galho fora do lugar é coisa rápida de resolver. O problema foi fazer o transplante de árvores inteiras dos jardins do museu para o Parque da Independência. A altura foi mais de 20 que a gente trouxe ah. aqui para baixo. São plantas que não estavam no desenho original do jardim. Ou que cresceram tanto que cobriram a frente do museu tá bonita, não tá um amarelou nem nada. Ah, então acho que deu certo, né? Vai dar certo, se Deus quiser. Um pedacinho de São Paulo planejado para ter cara de Europa. O projeto paisagístico francês conduz o olhar para o alto da colina do Ipiranga, na direção do prédio monumental, inspirado nos palácios renascentistas da Itália. O arquiteto italiano Tommaso Betzi planejou um monumento ainda maior. Na maquete que construiu para mostrar como seria o prédio depois de pronto, dá para ver que ficaram faltando algumas partes. Em São Paulo se fez uma loteria, as loterias do Ipiranga para arrecadar fundos para a construção do edifício. Ele tinha duas alas a mais, ele era, na verdade, no formato de um U. Não se teve verba suficiente para completar essa construção. Pois é, o museu foi financiado com dinheiro da população. E mesmo incompleto, para muito morador, ser vizinho dele é como ganhar na loteria. Ô, Júlio, esse tipo de ruazinha que a gente tá caminhando é a cara do Ipiranga, né? É, essas casinhas assim, germinadas. Como o Ipiranga era um bairro operário, né? Onde tinha muita indústria. E não são apenas as casas que têm uma assinatura especial. Várias ruas aqui têm nomes ligados... A Independência, à Independência, é. Costa Guiar, Cipriano Barata... Agostinho Gomes. Tudo por aqui lembra o 7 de setembro, e nem poderia ser diferente. Depois de vencer a hostil muralha da Serra do Mar, o Ipiranga foi a porta de entrada do imperador em São Paulo. Talvez tenha sido, ou por aqui ou pela Nazaré, ou do caminho que o Dom Pedro fez quando voltou de Santos, que ele estava voltando, quando ele parou lá para tá, o, o grito da independência, né, no dia 7 de setembro. No apartamento do Júlio dá pra ver uma pontinha do Museu do Ipiranga. Por essas e outras, ele tem certeza, mora no bairro mais importante do Brasil. Porque ele tá na primeira estrofe do primeiro verso do hino nacional, é que é Ouviram do Ipiranga. Não vai ter Ouviram do Ipanema, Ouviram <risos> um do Jardins Não vai ter. No início do século passado, o plano era ambicioso, fazer do Ipiranga uma reprodução fiel do Projeto Urbanístico de Paris. O Museu do Ipiranga ocupa o lugar do Louvre, o nosso jardim francês, o Jardim das Tulherias, a praça lá embaixo, do lado do Riacho, é a, é a metamorfose da Praça da Concórdia, de Paris, a Avenida Dom Pedro é a Avenida do Champs-Élysées, em Paris, e lá no final, o que é a Praça da Etoile, em Paris, onde está o Arco do Triunfo, era a praça circular que encontrava a Avenida Dom Pedro com a Avenida do Estado. Em 1972, quando o Brasil comemorava os 150 anos da independência, o Júlio era um garoto de sete. Mas as memórias daquele ano nunca se apagaram. Só se falava nisso, ó, vai ter a festa do Dom Pedro, vai ter os 150 anos... Era um que a gente ensaiava na escola pra cantar o hino do Sesc Centenário. Tanto que eu tenho gravado o, o, o hino na minha cabeça. Se você falar, eu canto o hino aí. é Marco extraordinário, Sesc Centenário da Independência. Potência de amor e paz nesse Brasil. As coisas que ninguém imagina que faz. É do Pedro I? É do Pedro do Grito? E aí a gente... Você lembra? Do... Lembro. Os restos mortais do primeiro imperador do Brasil chegaram com pompa cripta do Monumento à Independência. Na época, o Brasil vivia uma ditadura e a cerimônia foi usada para exaltar o regime militar. Na cripta imperial, Dom Pedro está ao lado de suas duas esposas e imperatrizes, Leopoldina e Amélia. A cripta também passou por reforma e, assim como o acervo do museu, se reabre a descobertas. Um espaço para se pensar sobre o passado e o futuro da nação, marcada por aquele famoso grito às margens do rio Ipiranga. Daqui a pouco, uma tarde de gala no museu. Os trabalhadores trouxeram as famílias para conhecer o prédio que eles ajudaram a recuperar. A gente volta já já. A hora de conferir o resultado de três anos de trabalho e eles queriam mostrar primeiro para a família. O seu Zé veio com a mulher e as filhas. A Paulinha estava junto do papai Aldemar, ou melhor, do Ferinha. O Seradier fez questão de trazer a parte da família que ele já conseguiu instalar no Brasil. Na entrada principal do museu, eu vi que todo mundo veio para a escada. A escada é como se fosse o cartão postal do museu, do né? museu muito é, bonito, tá, né? logo de frente, logo. Um cartão postal transformado em cenário para todo mundo levar uma lembrança desse momento, uma mistura de orgulho e troca de experiências. Ele ficou o Museu do Primeiro Mundo, né? O Ferinha mostrou para a filha a pintura predileta. Ali é uma cara boa. Ali foi o um lugar que o pai trabalhou que ficou mais na mente. Tá bom? É, é que legal. É? <risos> acho que o Ferinha tá, tá ficando é, emocionado. É, fica um pouco emocionado, fica. Pela história que a gente veio pra São Paulo, gente, sem esperança de nada e chegar num, num, numa situação que não chegou hoje. É mostrar pra ela a nossa dignidade, o que, que a gente passa, o que, que a gente faz pra levar o pão pra ela com um calçado, entendeu? Respeito, a dignidade, entendeu? O Seu Zé e o Seu Luiz aproveitaram pra botar a conversa em dia. Aí no dia a dia não foi fácil não, não, não. para entrar do jeito que a gente entrou, para estar tá bonita do jeito que está hoje. Durante a obra, eles mal conseguiram se ver. O seu Luiz cuidando da pintura aqui em cima. E o seu Zé, lá embaixo, no subsolo, se desdobrando na ampliação do museu. A família foi toda conhecer o túnel, que deu motivo para muita conversa em casa. Isso aí foi tudo cavado manual. A gente tem... Mas acabou essa parte aqui, ó. Esse Você mandou túnel, foto desse lugar pra é, Esse pra túnel tem 11 metros. A visita era só para os trabalhadores. Mas nós conseguimos um lugar pro Júlio. Ele merece. Afinal, tem um caso de amor com esse lugar. O encantamento tava nos olhos. Meu, coisa linda que ficou, meu. Essa parte aqui, ela tá nova, nova. Maravilhoso. Tô, fiquei arrepiado assim. Tô é feliz, bom. tô orgulhoso. O mesmo sentimento compartilhado pela Sinara na hora em que chegou perto da maquete que os colegas restauraram. E pela filha mais velha do Seradier, depois de tanta dificuldade que a família já passou na vida. sente me é o meu pai, vindo do trabalho que ele fez. A visita foi poucos dias antes da entrega da obra, ainda naquela correria para cumprir o prazo. Não deu para ver tudo. Mas o Kendi resumiu bem o que todos acharam do museu. Bonitão! <risos> Se as histórias dos trabalhadores que construíram o museu não chegaram até nós, a restauração do prédio e do jardim tem rostos e nomes. Mostramos aqui apenas alguns desses trabalhadores. Mas a reconstrução foi feita por uma força-tarefa. Pesquisadores, engenheiros... O empenho e a dedicação de muita gente fizeram o Museu do Ipiranga renascer. Uma obra que esperamos possa ser lembrada e admirada por muito, muito tempo. O museu reabre ao público dia 8 de setembro. A previsão é de um milhão de visitantes por ano. Vale muito a pena, viu? tá belíssimo. No dia 7 de setembro, logo depois de Pantanal, não perca o especial 200 anos da independência. Ainda tem pendência? O Globo Repórter termina aqui. Para rever é só acessar o Globoplay. Uma ótima noite para você e a gente se vê na semana que vem.